Oi pessoas, eu sou a Leite e este é o Isso Não Cai Na Prova. Seja bem-vinda ou bem-vindo caso você esteja vendo este, seja o seu primeiro vídeo aqui no canal. Nós temos vários vídeos, toda semana tem vídeo aqui, então dá uma assistida. Se você gostar, se inscreve e também deixa as curtidas em cada vídeo que você achar que vale a pena ter assistido e contribuiu de alguma forma pra você. Hoje a gente vai falar sobre sociologia e filosofia, né? Mais ou menos para que, que elas servem, onde é que elas são utilizadas, enfim. É, o que, que, que, que é sociologia? Se você não sabe, se é a primeira vez também aqui no canal, eu sou cientista social, né? Ou seja, eu tenho formação na área é, e acabo lecionando por vezes filosofia também. Mas mesmo que eu não lecionasse filosofia, eu tenho diversas disciplinas na minha universidade, que é, na minha faculdade, né? na minha graduação que são de filosofia, o que não é diferente para muitas áreas, mas em algumas áreas tem um pouco de filosofia. O fato é que todas elas têm filosofia. Todas elas talvez devessem ter sociologia, mas não sei se todas têm. Além disso, Caso você já tenha saído do Ensino Médio há muito tempo, pode ser que você não saiba, mas atualmente, estamos em 2019, esse vídeo está sendo gravado em 2019, atualmente, no Ensino Médio, nós temos o Ensino de Sociologia e Filosofia como sendo obrigatórios desde 2008, 2010, né? 2008 entrou a lei, passou dois anos aí para se regularizar e 2010 era obrigatório que todas as escolas tivessem. Então, não sei de que período você esteve né, no Ensino Médio, mas, até 2019, estávamos, ainda estamos com Sociologia e Filosofia no Ensino Médio. Existe uma discussão sobre se ela deve ou não sair, mas isso é super normal, sempre vai existir. É, o que eu vim falar aqui especificamente é porque existem uma, pessoas que sequer sabem o que, que significa Filosofia e o que, que significa Sociologia. Eu, eu ouço pessoas que falam sobre Sociologia e Filosofia e, por vezes, eu me pergunto você nunca viu Sociologia e Filosofia para estar tá falando algo assim? Coisas como, ah, a filosofia só serve para a gente ficar pensando, não vai se aplicar a nada. Ou a ideia de que a filosofia não vai ajudar a desenvolver uma cidade, não serve para ninguém. Ou que as pessoas da sociologia e da filosofia, como se sociologia e filosofia fossem a mesma coisa, também existe isso. Ou que a sociologia não tem absolutamente nada a ver com medicina, absolutamente nada a ver com direito, absolutamente nada a ver com engenharia. E muito pelo contrário, ela tem absolutamente a ver com absolutamente todas essas áreas. Por que eu estou dizendo isso? A exemplo, é, nesse ano de 2018, eu fui convidada para dar palestras exatamente nas áreas de veterinária, física, engenharia e medicina, né? Como cientista social, né? para falar da perspectiva da sociologia. Quer dizer, não é todo mundo que não sabe para que elas servem e como elas se conectam, mas ainda tem gente que tem dificuldade em compreender para que serve filosofia e sociologia. De uma maneira geral, a gente precisa entender que sociologia é uma ciência e filosofia é um outro campo de conhecimento, considerado filosofia. E aí a, a, toda a ciência vem da filosofia, só daí a gente tem como afirmar que não existe nenhuma ciência ou nada que tenha sido construída a partir da ciência que não tenha vindo com base filosófica. Só daí a gente já pode afirmar que seja qual for a universidade que a gente fazer, se ela estiver voltada para o desenvolvimento científico, que é a proposta da universidade, ela com certeza tem a ver com filosofia. O fundo dela, o início dela, é filosofia. A filosofia é o grande guarda-chuva de todas as outras ciências, né? Seja ela matemática, seja... a matemática tem muito a ver com filosofia, é... tem conteúdo lá no Noite Adentro, falando no nosso podcast do Noite Adentro, que eu gravo com o João, falando, onde eu levei dois professores de matemática entrevistados, eu vou deixar os dois links aqui, né? Onde eles falam sobre como a matemática tem a ver com filosofia, é... como as outras ciências têm a ver eu posso dizer o quanto sociologia tem, sim, a ver com filosofia, mas tem a ver porque a filosofia ela é a raiz do desenvolvimento de todas as ciências. Tá? A sociologia está diretamente ligada à conquista dos direitos das pessoas. A sociologia está ligada diretamente a pensar, por exemplo, como, é, como aplicar determinado medicamento em determinada região, ou por que, que aquele medicamento é, funcionou em determinada região, Aquela metodologia para aplicar aquele medicamento funcionou em determinada região, mas não funcionou em outra. Né? Então, só chegar e orientar o seu, o seu paciente, olha, toma aqui de 4 em 4 horas. Tem paciente que super vai funcionar, tem paciente que essa orientação não vai funcionar. Você vai ter que fazer um outro tipo de acompanhamento. Você compreender, por exemplo, por que que a... a às vezes você tem problema de saúde bucal, você tem ótimas instruções, você tem campanhas maravilhosas, mas você ainda tem problema de saúde bucal naquela sociedade. Tipo, ah, não é falta de acesso à informação, tem informação, a gente explica. Mas não é só isso que é suficiente. Só chegar e colocar um cartaz dizendo que é importante escovar os dentes tantas vezes por semana. Né? que é importante usar fio dental. Não é só isso que vai fazer uma pessoa passar a usar fio dental, porque você chegou lá e falou para ela que era importante ela usar. Quando você compreende os hábitos daquela população, quando você compreende por que, como eles pensam, e aí quando eu digo como eles pensam, é como eles significam as coisas, o que, que é valo, é, eles valorizam, por que, que eles deixam de, por exemplo, procurar o um médico, o que faz o, um certo grupo social procurar mais o um médico do que outro, você está estudando hábitos culturais, portanto você está usando a sociologia para fazer esses estudos. Na universidade de uma maneira geral, no ensino superior, né? A sociologia contribui para todas as áreas, mas como auxiliar no sentido de compreender os comportamentos dessas pessoas, o comportamento da sociedade, o que eles gostam de consumir, como eles vivem, qual é o histórico, por que, que certo produto deu certo numa comunidade, mas no outro não não foi positivo. Então, tem diversas áreas que vão se relacionar diretamente com Sociologia. Mas no Ensino Básico, para que então no Ensino Básico, né? Para que no Ensino Médio? Ali o foco de Sociologia e Filosofia é especificamente ajudar as pessoas a desenvolver o pensamento crítico e a formação cidadã. Caso você não saiba, a educação hoje, né, pela nossa constituição de 88, ela tem um papel não só de ensinar a escrever, ler ou, por exemplo, fazer conta ou arrumar um emprego, como boa parte das pessoas que eu conheço acredita, que a gente vai para a escola apenas para ir para a faculdade. Não é verdade, a gente não vai para a escola só para a faculdade ou não vai para a escola só para conseguir um emprego. A gente vai para a escola especificamente, além de poder desenvolver sua habilidade de descobrir uma área onde você possa trabalhar, que é essa primeira opção, a gente também vai para desenvolver a nossa formação cidadã. Ou seja, para que a gente consiga reconhecer os problemas que a nossa sociedade enfrenta, analisar de maneira crítica, né? ou seja, pontuar os pontos negativos e positivos distantes dos nossos valores, distantes do que a gente acha e, portanto, do que é de fato analisar de maneira crítica para também propor soluções. Eu tenho certeza que você concorda que todos nós deveríamos saber sobre a nossa realidade e sermos capazes de construir boas soluções para a nossa sociedade, tanto individualmente como coletivamente. Então, onde a gente aprende isso? Hoje, um dos principais responsáveis por fazer isso é a escola, é a educação, na verdade, né? tanto a básica como a universitária. E Sociologia e Filosofia cumprem esse papel atualmente no Ensino Básico, o de trazer a formação cidadã, o de trazer criticidade, o de trazer fatos, o de trazer discussões para a sala de aula dentro da própria realidade dos alunos, para que eles possam enxergar a sua realidade, analisar de maneira crítica e poder propor soluções. Então, elas têm é, dimensões diferentes. É claro que no Ensino Superior também funciona para isso, Sociologia e Filosofia, né, desenvolver a criticidade, mas ela é mais específica no ensino básico para essa formação cidadã e no ensino superior ela é mais complementar a todas as formações, por isso no início do vídeo eu falei que elas são necessárias em absolutamente todos os cursos. É claro que em alguns vão ter mais disciplinas voltadas para a área de humanas do que outros, mas certamente todos serão fundamentais. Se você está na universidade e tem as disciplinas de socioantropologia, de sociologia, de introdução à filosofia, comenta aqui qual é a tua universidade, como é que tu estuda, se tu consegue perceber qual é a relação de filosofia. Se você foi para a faculdade viu filosofia e não entendeu o que era que tinha a ver com a tua disciplina, se entendeu só depois, se ainda não tá entendendo, comenta aqui que a gente vai conversando. Eu tenho certeza que nós temos aqui seguidores que também vão me ajudar a explicar. Caso você não tenha conseguido perceber como era importante a tua área, vão explicar, de repente eles sendo da mesma área, te explicar para que que serve, como é que tu pode né, utilizar na tua área específica. Vamos conversando e eu quero descobrir também em que outras áreas a gente consegue ver sociologia? Onde é que você está vendo? Que faculdade que você faz? Você diz, olha, eu não sabia que tinha sociologia, cheguei lá e tinha. Não sabia que tinha filosofia, me deparei com a disciplina de filosofia. Quais as contribuições que ela tem no teu cotidiano? Comenta aqui, manda mensagem no Instagram, se não segue lá no Instagram é arroba isso não cai na prova. Comenta lá no Twitter, caso você goste mais do Twitter, que é arroba não cai na prova, só porque não cabiu isso mesmo. Comenta também lá no Medium, se você gosta mais de ler as matérias, é, ao invés de ver os vídeos, a gente tem também a plataforma do Medium, onde é, os textos são transcritos né é, para quem não pode assistir o vídeo, ou quem não gosta mesmo de assistir o vídeo, também comenta lá se você já leu algum daqueles textos e curtiu. E segue também lá no Facebook. Caso você queira, né? Se você gosta mais dessa plataforma, que lá também é, isso não cai na prova. Ou seja, estamos em todas as plataformas para os melhores gostos aí, ou pelo menos na maioria das plataformas, para a, atender a melhor forma como você gosta de chegar ao conteúdo. O importante é chegar ao conteúdo. Se gostou, já sabe, compartilha com alguém, curte, comenta, dá um sinal para que eu entenda que você concorda com esse, com esse tipo de conteúdo, quer saber mais sobre esse tipo de conteúdo. Beijo, boa semana e tchau!